Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre encontros e ataques dentre animais seja ele por território, acasalamento, pela caça ou até mesmo pelo destino. Então se você não é inscrito peço por gentileza a se inscrever, deixar seu like e comentários e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre a vida animal. E agora sem mais delongas. Bora pro vídeo! Cervos e cães selvagens. Búfalos e leões. Lagarto, Teu Hiena Tartaruga e Leão Mangusto e coelho. <risos> Leopardo e antílopes. Hiena e Leopardo <risos> Leão e Crocodilo Oh my god! Oh my god. Não. Não. Oh. Leão e hipopótamo. servo e hipopótamo. Búfalos e leões. Serval e Guepardo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e aprendido um pouco mais sobre essas características de algumas espécies animais. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e seu comentário abaixo. E muito obrigado por assistir!